Boa noite, boa noite a todos. É, Vem aqui agora no momento aqui apresentar para vocês aqui é bateria do lendário PT550. Pessoal, presta atenção no anúncio para não ter errados e não ter reclamação, tá? Dessa colaboração de todos vocês. A bateria nova sem uso tá? na embalagem original com o manual original. A bateria foi carregada, testada aqui por nós, tá? Eu vou encaixar ela aqui. Então, aqui. Estou mostrando para vocês que realmente a bateria está funcionando, né? É, essas baterias mais antigas, eu não sei o porquê, pelo menos da Motorola, né? São baterias que se passaram 20 anos. E você, você coloca ela no carregador, elas carregam normal e não apresenta nenhum tipo de defeito e nem um tipo de vazamento, né? A bateria com todos esses anos bem armazenada, ela está íntegra, né? então tá aí, acompanha bateria manual case telefone. Não acompanhando, deixando bem claro, tá? O anúncio é da bateria. Beleza, pessoal? Obrigado, boa noite.